Por que devemos investir em tecnologia para a agricultura familiar? Já pensou se o investimento em empresas em fase inicial que desenvolvem tecnologia para o agronegócio, as chamadas agtechs, tivesse foco em desenvolver serviços e tecnologias para o pequeno produtor? Nem só de grandes produtores vive o agro. Um levantamento realizado pelo portal Governo do Brasil mostra que a agricultura familiar tem um papel importante para a economia brasileira. Um mercado que é responsável por movimentar 55,2 bilhões de dólares ao ano não pode ser esquecido. Além disso, a importância da agricultura familiar para alimentação no Brasil e no mundo é refletida por 70% da produção nacional de feijão, 34% do arroz, 87% da mandioca, 46% do milho, 38% do café e 21% do trigo. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, calcula que em 2050, o mundo terá 9,3 bilhões de habitantes. Para alimentar esse contingente, será necessário aumentar a produção de alimentos em 70%. Hoje apenas 15% da população vive no campo. Há tendência a tendência é esse número diminuir ainda mais nos próximos anos. Por isso, é preciso investir serviços inovadores com foco no pequeno produtor para que as novas gerações percebam o seu futuro no agronegócio.